Vamos ver o da Isabel daqui a pouco, quando a gente terminar. Né? Ai, Agora vai dar certo, não me diga. Vamos depois ver a sua tendência aqui. Pelo Vamos <coughs> o Olha o dá. Vai. Tá. Oi. Pra começar, Exu não, não. é o diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da vida de eu. vai falar sobre coisas que a gente parou de fazer, de usar, comer, depois e do candomblé. Comer. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora, bora, bora pro vídeo! Antes da gente começar a falar tudo isso, hum. queremos deixar bem claro que nós estamos falando sobre nossa família, nossa raiz, nossa casa, ou até mesmo só sobre a gente Então, se a sua casa não faz, não quer dizer que tá errado, que tá certo, nada disso A gente tá falando sobre nós e nossa família, tá bom, gente? É isso, Exato. nosso testemunho aqui Então, galera. agora vamos começar O que a gente, que a gente ver... parou de fazer foi usar roupas pretas de sexta-feira Até mesmo se... roupas coloridas, se... né? Usar só roupa branca, porque, e, segundo o canamblé, sexta-feira é o dia de Oxalá E Oxalá... É, não. o dono do branco. Então, nós, por respeito a ele, não usamos Os roupas branco. coloridas. A segunda coisa que nós paramos de fazer, no caso, eu nem fiz, porque eu não pude, foi a tatuagem, pra mim, no caso. Não é bom pra mim, né? Eu me tatuar. Que, não não. É tatuar. <risos> <risos> que burra, dá tá zero pra ela. Não é bom pra mim me tatuar, então, <risos> eu não vou fazer isso. Tá? Mas isso não é via de regra. É. É, outra coisa que a gente acabou parando de fazer foram alguns tipos de gesto como por exemplo, pôr a mão no quadril, é, que geralmente na nossa família, pelo que a gente foi ensinado, né? É um ato de deboche, né? Você tá dizendo, tipo, eu sou, melhor. eu sou melhor que isso, eu sou melhor que casa eu sou melhor que a família, sei lá. E o segundo gesto que a gente parou de fazer também foi este aqui. Mexer isso daqui da boca. Eu não sei, a, gente a, parte, né? a gente não sabe fazer aquele negócio do coelho. É, você, é, você vai coçar fazer. o nariz e não faz assim, você vai... Dentro de um candomblé, isso é um ato de xoxar, né? Que é de dizer tipo, nossa, que, que festa ruim, que ou festa que coisa que ruim. E aí, que eu não quero falar aquela palavra, uma palavra muito feia, mas tipo, que coisa... Que agradável. Agradável. Ah, Coisa coisada. Outra coisa que a gente parou de fazer, a gente em particular, por causa do nosso enredo de santo, é pintar o cabelo de vermelho, ou de qualquer cor que descende do vermelho, por exemplo, rosa. Vem, que viagem é essa, véi? Comidas, porque a gente parou de comer em uma exata data, uma parte... E vocês vão ficar tipo assim... <risos> Como assim você não come isso? Como assim vocês conseguem? <risos> você conseguem... Vocês comem o quê? <risos> Mas nós vamos explicar direitinho. Então vamos começar com... A primeira coisa que a gente pode comer, na verdade, a gente nem comeu, é jaca, né? Jaca. Porque jaca, pra gente, é uma comida de ego. eles, mesmo sendo espíritos, a nossa crença diz que, mesmo assim, eles continuam tendo necessidades humanas. Então, eles vêm de uma maneira assim. Cheguei! A gente acaba ficando vulnerável, por exemplo, se a gente come. Então, essa, essas frutas. frutas que abrem o nosso corpo, pra esse pra esse, esse tipo, esse tipo de, coisa. de coisa. Também paramos de comer carne vermelha de sexta-feira. Carne vermelha, carne que sangra, carne que sangra vermelha. Ai, que burro, Tá zero pra ele. <risos> Peixe não sangra é vermelho. Peixe, você achou que um peixe sangra é vermelho? Eu não. Ah, ah, ah, ah. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> então, gente, carnes do tipo bife, carne de porco, principalmente. Aí vocês perguntam, que você de <risos> Ovo ou peixe? peixe. É, e vamos para a próxima coisa que agora vocês vão ficar... Tipo, Como assim? Vocês não acabar de falar que A gente não come peixe de couro. A gente só come peixe de escama. A gente não pode comer não. porquinho... Bagre e assim vai porque a gente é não, ser, é não lembra dos peixes de cor que a gente nem come, né? Aham, uh -huh. sim. A gente come peixe de escamas, por exemplo, tilápia. Pescada. Curvina. Sim, trilha. E isso é desde que a gente se iniciou, tá? O que a gente tá falando aqui pra vocês. Tudo aqui começou desde a iniciação dentro da casa do santo Exato. Da Agora da tem as próximas coisas que a gente vai falar. Foi depois que a gente tomou três anos porque a gente mudou meio que de família. Ah, sim, é. Que a gente não pode mais comer frutos do mar. Que aí você... Mas vocês acabaram de falar que nem que comem peixe! Mas frutos oh. do mar, tipo, lula, ostra, é, polvo. polvo... E a gente ah, só a gente... pode comer camarão e peixe de escama. Outra coisa também que a gente parou de comer depois da obrigação de 3 anos, os miúdos do frango. É, você come. fala, uau, ah, quem come? Quando você compra o frango, tem gente que pede os miúdos. É, outras coisas que a gente também parou de fazer de sexta-feira, é, foi tomar café ou coisas com grãos torrados é, na sexta-feira. Muita gente acha que é por causa que o grão é preto ou porque a bebida é preta. Não! não. Por exemplo, Nescau, a gente não pode tomar sexta-feira. Porque é, a coisa. gente descobriu recentemente que é, a é, é cacau, cacau, torrado... torrado. <risos> já... Nossa, nossa, nossa! É, as pessoas não podem fumar, nem beber, nem ter relações sexuais na sexta-feira. Antes das 6 horas da tarde. E depois das 6 horas casa. da manhã. É, exato. Mas na... nesse dia nós ficamos de preceito, né? Toda semana. Toda semana, tá, todo, gente? Todo, toda sexta-feira. Toda sexta-feira do ano. Não tem exceção. Se é feriado? Já. Nada de feriado. É. Sentar na mesma altura de pessoas mais velhas. A pessoa pode nem ser do santo. Ela só é mais velha que você. Sim. Por causa do costume, do preceito que a gente passa, já virou costume da gente não sentar na mesma altura. Você vê uma pessoa mais velha, você já fala. Opa! E ó, os Bias sempre sentam abaixo dos mais velhos. É a nossa hierarquia. Então a gente ficou acostumar. Outro costume também que eu acabei de me lembrar e não estava nesse roteiro: a gente dorme de barriga para baixo. É. É. Quando a gente está de preceito dormindo nas esteiras, né, de palha, a gente não pode dormir com a barriga para cima. Ou é de lado ou é de barriga para baixo. É coisa que eu também lembrei: dormir com o pé para a porta da rua. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! É isso, né? A gente é isso, não sei, né? Gente, a gente pode ter esquecido com certeza algumas coisas que são muito. A coisas. gente pode ter esquecido, com certeza. A gente pode ter, com certeza, bem <risos> <risos> saludadas. esquecido muitas coisas. Fiquem com Deus, com os orixás. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. É e isso. até a próxima, até gente. A próxima. Valeu, falou e tchau. Por que a gente fez a e casa? E assim, Tudo bem, a gente E tchau. Mas é baixo E tchau! E tchau. E tchau.